Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Tua Presença do cantor Paulo Neto. Ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações do canal, tá bom? Também não esquece de comentar aí embaixo aí, tá bom? Que seu comentário é importante para o canal, ok? Vamos lá então? Bom, música em Fá sustenido, tá? Ok? E. Vamos para os acordes logo, né? Introdução super fácil, tá? E, aqui, e essa aqui vai dar para passar o módulo... O modo, módulo, módulo é brabo. O modo facilitado também, tá? Introdução a um acorde, né? Fá sustenido. Então você vai fazer aqui, ó. Ó, que suave. Só isso, tá vendo? Para quem tiver um pouquinho mais aí de... De experience Aí na experiência no teclado Vai poder fazer oitavada aqui ó. Beleza? Então eu vou passar pra vocês tá Vamos passar primeiro esse aqui mais difícil Você vai fazer o baixo aqui em Fá sustenido tá Você vai começar aqui no Lá sustenido ó. No Sol sustenido No Sol sustenido ó. Lá sustenido Sol sustenido, Fá sustenido, tá vendo? Bem devagarzinho. Ó. Tá? Duas vezes, vai ficar. Ok. Facilitado, tá? Você vai poder fazer o baixo aqui. Em Fá sustenido você vai fazer aqui, ó. E já vou adiantar Se você quiser tocar essa música em Sol, tá? É, eu não vou fazer o tutorial em Sol, tá? Mas a introdução em Sol vai ser Só subir tudo meio tom, ó Tá vendo fácil? Então, ó, se for em Sol Pra quem quiser tocar em Sol É Lá, Si, Lá, Sol Aí de novo, Lá, Si, Lá, Sol, tá? E... Pode ser que alguém queira tocar em Fá, né? Em Fá vai ser Sol, Lá, Sol, Fá. Sol, Lá, Sol, Fá. Beleza? Vamos lá, então. Pegou a introdução. É, eu estou usando aqui um piano aqui com pad, né? Vocês já perceberam, né? Então, assim... É essa música basicamente só segurou o acorde tá? mas aí depois você pode fazer mais algumas coisas como eu estou usando o piano com pad eu vou mais segurar, é até bom para eu ir falando os acordes tá? então vai começar ó, Fá sustenido Fá sustenido com Lá sustenido tá? Si Beleza aí volta para o Fá sustenido tá? Fá sustenido com Lá sustenido Si, tá, aí vem Si, Dó sustenido, Ré sustenido, ok? É, eu vou fazer essa parte toda, depois, é, Dó sustenido, Si, aí vem Ré sustenido menor, Dó sustenido, e Si, Tá? Olha gente, é literalmente essa aqui eu não sei cantar. Eu vou sair embromando aqui, tá? Então, ó. Caiu no fastenido, ó. Entre na no quarto. Nossa, cara, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Beleza? Aí, resta de novo. Sinta a glória do Pai. Tá? Então, essa primeira parte é isso, tá bom? É bem simplesinho, tá? Como eu tô usando esse piano com pad, fica muito mais fácil de tocar, né? Segunda parte. Fá sustenido. Fá sustenido com laço sustenido. Si. Fá sustenido de novo. Fá sustenido com Lá sustenido. Si. Aí vem. Si. Dó sustenido. Ré sustenido menor. Dó sustenido. Ou. É. Dó sustenido. Si. Tá vendo? É tanto sustenido. <risos> Dó sustenido. Ré sustenido menor, Dó sustenido, Si. Até aqui, tá? Vou tentar cantar aqui, vamos lá. Não se detenha Se as lágrimas voarem E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém... Ah, que ninguém conhece Não conhece, eu não sei cantar Mas ele viu E sabe Curar, tá vendo? Eu não sei cantar a música Dó sustenido Ele viu e sabe O remédio Pra curar toda a ferida Até aqui, tá? Parou é... William, eu não tenho piano com pad é... Eu tô usando aqui uma livraria no contact, tá? Você sabe que normalmente eu não uso contact, né? Mas hoje eu tô usando aqui nesse tutorial, tá? É, isso aqui é um piano da Nord, tá? Com pad, ok? É, essa livraria eu vou disponibilizar para venda, tá? É, daqui a alguns dias, tá bom? E aí eu vou deixar um link aí na descrição aí para quem quiser mais informação, quem usa contact, quiser esses timbres, Vai ter mais informações aí, depois também eu vou lançar um review desses timbres, tá bom? Vamos continuar então. É, eu vou só dar uma repassada nos acordes até aqui, tá? Vou falando a letra, depois a gente vai para a segunda parte, vamos lá? Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença.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 é ele mexendo, no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu, eu não sei cantar essa parte, é, e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Ok? Até aqui. Daqui, vem a outra parte, tá? Jesus, é, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Deixa eu olhar a letra aqui. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Não quero nem ouro, nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, eita. Já é. Que, que presença é essa? Presença que veste com fronta. Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na minha gente sente, Jesus Que a, não que, a, que eu perca dinheiro Eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Gente do céu, que letra difícil de cantar é, vamos pegar Essa parte aqui, tá? É, você deve estar se perguntando Ah, William, mas eu vou tocar assim Só segurando o acorde Gente... É, eu vou passar já que essa... Eu vou passar primeiro uma parte aqui dos acordes pra gente pensar um pouquinho. Vamos lá? Primeiro acorde, Fá sustenido, tá? Aí vai vir esse outro acorde aqui. Esse acorde ele é um problema, porque se eu coloco a cifra em Sol bemol, tá? Fica fácil, esse acorde aqui é um Ré bemol com baixinho em Fá, tá? Só que na tonalidade Sol bemol não tem Si, não tem Dó bemol. Então vai dar um problema aí que muita gente... Não acredita que existe, né? Dó bemol, apesar de existir. Porém, se eu coloco a cifra em Fá sustenido, que é o correto aqui, esse acorde deveria ser um Dó sustenido com baixo em Mi sustenido, tá? É, só que se eu escrevo esse acorde, muita gente também não vai entender. Então eu coloco aí, Dó sustenido com baixo em Fá, tá? É errado também, tá bom? Só que assim, fica fácil de ler. E fácil de entender, tá? Então você, chato de plantão, né? Que vai nos comentários, mimimi, mimimi, ele escreveu Dó sustenido com baixo em Fá. Por que ele não fez a música em sal bemol tal? É pra você essa parte, tá bom? Eu não fiz porque fica fácil de ler, tá? A pessoa vai ver Dó sustenido com baixo em Fá. Ela vai fazer o Dó sustenido e vai fazer o baixo em Fá. Tá bom? Então, tirando aqui essa dúvida, tá bom? Então, por questões de facilidade de leitura... Eu vou usar Dó sustenido com baixo em Fá. Vamos lá então agora? Agora sim. Jesus, Fá. Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, né? Esse quero vai ser Dó sustenido com baixo em Fá, ok? É, tua presença é o meu. Só sustenido menor, remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só... Quero, Fá sustenido com baixo em Lá sustenido, tá? Que cuides de mim, Si. E aí tem um Eita aqui, né? Continuando. Que presença é essa? Fá sustenido. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. tá? No gente vai ser. Dó sustenido com baixo em Fá, beleza? É, que causa arrepio na alma e a gente... É, e a gente sente, sente Jesus, tá? Só sustenido menor. Que eu perca dinheiro e perca amigos. Fá sustenido com baixo em Lá sustenido. Só não quero perder-se si, Tua presença. Até aqui, tá? É, William, eu não quero usar um piano parado. Você vai poder tocar aqui a pulsação, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus Tua presença é o meu remédio, Jesus Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim Eita! Beleza? Muito simples, William Aí se você quer uma coisa mais complexa, você tem que entrar no curso, não tem jeito Porque aí lá eu vou te ensinar Jesus É, cadê? Jesus tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Não quero nem ouro, nem prata, só quero que cuides. Essas paradas eu só ensino dentro do curso, tá? Então assim, não adianta que eu não vou colocar esse tipo de material no YouTube por respeito aos alunos, tá? Então lá você vai encontrar esse tipo de material, tá? É, até mostrando também como é que usa a escala, né? Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus, tá? Então isso aqui, Somente dentro do curso, tá? Eu vou explicar isso aqui. Só para reforçar, tá? O curso ele é focado nesse tipo de improvisação, tá? Acorde ah, melodies. né? Tá? Então, assim, o curso ele é voltado para essa ideia de dedilhado aqui, de arranjo, tá? Então, se você quer dedilhar... Tá, quer desvendar aí todo o mistério do dedilhado aí? Entra no curso. Vamos continuar. É, então, vamos terminar essa parte, né? E tem um cara do pão passando, ó. Escuta. É eu começar a gravar. Ele passa vendendo pão. Uma bênção. É, onde que eu parei na última parte, tá? É, que eu perca amigos. Que, não, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos. Só não quero perder. Tua presença, agora vai vir, Fá sustenido, Tua presença, Tua presença, Tua presença. É, aqui um Dó sustenido com baixo em Fá, Tua presença, Sol sustenido menor e um Si, tá? Daqui volta e aí acaba a música com a introdução. Super suave, tá? Depois que canta tudo Jesus Aí na hora que chegar no finalzinho Termina na introdução Termina aqui, né? Aí o peão faz Tá? Então fica Tá? Isso pode terminar em Fá Tá? Fica suave, tá? Falei Fá, mas é Fá sustenido, tá? Fica suave para tocar, beleza? Então, é, a cifra está na descrição do vídeo, tá bom? Então, assim, não esquece, então, tá? Se quiser ser aluno e aprender e parar de depender dos meus vídeos no YouTube <risos> Entra no curso, tá? Que eu vou te ensinar como tocar efetivamente, tá bom? Se você quiser o timbre que eu tô usando aqui Tá, vou mostrar para vocês a carinha aí né da livraria no contact aí tá vendo se você quiser esse timbre tem um link aí tá que eu vou deixar na descrição para você ter mais informações em como adquirir tá esse timbre aí que eu vou lançar para contact aí daqui a alguns dias tá bom É isso aí não esquece então tá de deixar o seu comentário de curtir aí tá bom e a gente se vê no próximo vídeo tá tchau gente!